desde a setorização do projeto, da localização. Vou ter que falar de novo. Esqueci. Fala, galerinha do mundo do Steel Frame. Tudo bem com vocês? Helena, sua Dama do Gesso, passando por aqui com uma super convidada, mega, mega especial, a Débora. Hum. A Débora ela é professora universitária, tanto de graduação e pós-graduação, né Débora? Isso. E ela é uma super, hiper, mega especialista em acústica. Você entende acústica? Você sabe a importância de acústica? Hoje eu tô aqui com a Débora porque a gente estava conversando, né? E ela me contou um negócio muito interessante. Que existem cuidados que você precisa tomar em acústica nos hospitais e clínicas? Com certeza. E eu nunca imaginei, porque pra mim, no hospital, né? Você tem que tomar cuidado com higiene, com limpeza, com o um material lavável. Agora, acústica também, eu fiquei intrigada. Conta um pouquinho pra mim, Débora. Por que eu preciso ter cuidado assim, com a acústica? Pois é, quando a gente fala de hospitais, a Helena, a gente está falando de ambientes que o objetivo é cuidar da saúde. Uhum. E quando a gente fala de acústica, eu estou falando de é, uma área que impacta a saúde. Então já começa a se relacionar. Uhum. Se a minha saúde sofre quando eu estou exposta a ruídos, e se de alguma forma esse ruído impacta a minha saúde, eu estando saudável, imagino eu precisando um de algum tipo de doença. Uhum. Quando a gente fala de clínicas, consultórios e hospitais, é muito sério essa questão da acústica, que é uma das áreas que mais precisa crescer no Brasil. É porque eu acho que ninguém conhece. É, né? não, parece que é supérfluo, parece que é uma coisa chique. E, na verdade, <risos> tem um monte de pesquisa que comprova o aumento do índice de erros médicos. Erro médico? Muitos, porque você fica mais desatento, você concentra menos. Ah, é mais difícil de concentrar. O estresse né? influencia. Uh... É, a, o atendimento da questão das enfermeiras também, uhum. porque elas, elas ficam mais estressadas por estarem trabalhando o tempo todo em ambientes ruidosos, então Entendi. elas cuidam diferente. Mudança de dosagem. Entendi. Tem um monte de é mais para as pessoas que trabalham no hospital do que o paciente. Não, e o Ou paciente, não. porque o paciente, paciente se ele não dorme bem durante a noite, é fundamental, além as pessoas dormirem Para que o corpo realmente se fortaleça e se recupere de qualquer doença. Uhum. Então, se você tá durante a noite, todo momento sendo interrompido, porque alguém bate a porta. Porque passou um carrinho, porque aqueles sons uhum. que o tempo todo, às vezes, a, a área de troca de enfermagem ali pertinho do seu quarto, e aí uhum. você ouve, e aí você fica com aquele sono oscilando durante a noite toda uhum. e aí não consegue se recuperar. Entendi. Entendi. E conta pra mim, você tem, já fez vários projetos, uhum. já tem várias experiências. Tem. Você já fez algum projeto de hospital? Já, vários. Escolha um pra mim, claro que um é. pra mim bacana, assim, tem uma boa história. Deixa eu pegar uma, por exemplo, a clínica AMO. Acho que é uma clínica, é uma referência muito boa, é uma clínica de Oncologia. É a arquiteta Cristina Calumbeza, a Gonçalves, e elas são bem cuidadosas com essa área, assim. E na, houve toda uma preocupação de que no momento que as pacientes precisassem repousar Que eles conseguissem repousar Uhum. E conseguissem dormir Então, da setorização do projeto Eu sempre costumo dizer que a Cusca Ela nasce no projeto arquitetônico Ela não tem que entrar para corrigir um problema uhum. Você tem que pensar onde localizar Casas de máquinas é, Áreas de espera Áreas de recepção Local de troca de enfermagem São locais que tem aquele burburinho Refeitório, ah, cozinha é verdade, né? Tudo isso a gente tem que pensar na hora de a gente projetar e o que acontece é que, às vezes, a cústica é deixada de lado. Foi feita uma pesquisa é, em Londres que conseguiu é, relacionar e comprovar de que era mais econômico para o poder público investir uhum. na melhora da acústica dos hospitais. Isso há é cerca de 10 anos. Porque eu dou exemplos de 10, 20 anos atrás para que a nossa realidade é hoje. então que era mais econômico é, investir na acústica do que o que estava custando para o poder público, porque as pessoas estavam passando mais tempo para se recuperar de uma doença. Gente, que interessante. Em vez de ocupar três dias o leito de um hospital, estava ocupando cinco, seis, sete dias por conta do, do des desconforto acústico. Entendi. Então, a gente está vendo, é e básico. Tem, tem duas questões diferentes, né? A questão do isolamento acústico e a ambientação, o isolamento, o, o condicionamento. conforto, condicionamento. Isso. No hospital, o que, que é mais importante? Ou os dois os são importantes? Os dois, mas eu acho que o condicionamento tende a ser mais relevante. Entendi. O isolamento, primeiro, depende muito da localização. Se o hospital estiver próximo de avenidas de tráfego intenso, por uhum. exemplo, o isolamento de fachada é, é um comum, ponto né? bem crítico. É. O que é comum, Porque o hospital que é isso, tem as que ter faixa acesso. Exatamente. As esquadrias, acessos, aí você precisa trabalhar com o isolamento de fachada. Uhum. É, mas não é uma coisa que precisa de porta acústica, não é? Aquela, não são ruídos Aham. muito altos. Entendi. São ruídos, gente, que a gente precisa é, controlar. Acústica hospital, você não deixa o hospital silencioso nunca. Até porque os ruídos <risos> equipamentos, às vezes, você mantém na pessoa viva, você vai desligar, a pessoa vai morrer. Então, na verdade, não é você eliminar os ruídos, é você controlar. Uhum. Então, tipos de piso, para que na hora amortecedor de impacto, na hora que passa o carrinho, ele não gere um ruído. Uhum. É, a, o, a lixeira, a própria lixeira que o tempo todo você tá tirando, os mestres estão tirando, abre a lixeira, aí aquela tampa que volta devagar, que já não gera um ruído. Nossa. É curtinho, né, tem as é cortinas que abrem. Né? Então, são cuidados, a uhum. porta, borracha na hora da porta, você passa com o carrinho, a porta vem pá, e faz aquele barulho. Então, conta pra mim, você tá no mercado há quantos anos já? A gente tá Eu estou há 20 anos, tá? <risos> eu sou a diretora técnica da Áudio. O Áudio está 25 anos no mercado. 25 já. anos. Isso, com atuação em todo o mercado. E desde o só... começo já fez hospital ou hospital é uma coisa nova? Não, excelente pergunta. O hospital é um setor no Brasil, é um setor relativamente novo. É eu novo. diria que. De três, quatro, cinco anos pra cá que a gente conseguiu começou a conseguir inserir Ah, três, quatro anos é bem pouco mesmo né? é, começou com clínicas, consultórios agora uhum. tem, tem um hospital do aeroporto lá em Salvador começa a ter outros hospitais e até que tem uma clínica menorzinha também Isso, tem que e se preocupar, e né? consultório de psicologia ah, você é tá verdade, na recepção, né? ouvindo tudo que alguém tá falando lá dentro, você já fica tenso, né? Que quando você for, <risos> alguém vai estar tá ouvindo você. A gente faz muitos A gente fez uma clínica de hipnose. Hipnose? E foi um dos maiores isolamentos que a gente fez em termos de, na área, de projetos na área de saúde. Porque ah. hipnose, é a pessoa pode estar tá lá dentro imitando... Um animal, ou enfim, <risos> outros sonhos e, e a pessoa que tá lá fora aguardando para ser atendida realmente ela não pode ouvir nada, senão o tratamento não vai funcionar. Então foi aí, foi a porta bem vedada, foram é, duas legal. portas, enfim. E sabe é uma coisa legal? Que a Débora tá montando né, um, uma grade de cursos para poder estar tá ensinando para as pessoas. E um dos cursos ela vai estar tá falando exatamente isso, sobre acústica em clínicas e hospitais, né? Isso. Vai ser em São Paulo, né isso, Débora? É, vai acontecer em São Paulo. Que dia? O curso de acústica de Hospitais, Clínicas e Consultórios vai acontecer em São Paulo 1 de setembro. É uma hum. turma única que vai estar acontecendo em São Paulo. é um sábado, é dia todo? Um sábado de manhã, um curso de 4 ah, é só horas. De manhã. Tá. É porque a gente, nós temos cerca de 20 diferentes temas de cursos uhum. dentro do Áudio Propaga. E a gente resolveu setorizar, porque a pessoa vai se inscrever no curso que realmente, que realmente está relacionado é, à atuação profissional dela. E o que, que as pessoas aprendem nesse curso de acústica? Assim? E para quem que é? É, principalmente arquitetos. Arquiteto, por exemplo, Mas... se eu sou médico, eu não, por isso, eu não se tenho Se você aqui... for um médico que trabalha na gestão de uma clínica, de um hospital, é interessante. é interessante. Porque grande parte dos ruídos, hum. eles podem ser minimizados com uma gestão interna, uhum. com um planejamento uma organização dos processos internos de um hospital. É, que vai desde a educação até horários e uma série de coisas. E você acha que Mas só quem trabalha com projeto pode fazer o curso? É mais importante, é mais destinado né, para arquitetos, uh -huh. é, designers exteriores de também, que fazem muitos projetos de ah, clínicas tá. e, e engenheiros, porque te fala muito de questões também executivas, hum. de como a obra realmente atender às expectativas de um projeto e o que deve ser feito para você não comprometer. É, o que foi projetado e também a gente aborda a questão de casa de máquinas, porque são muitos equipamentos uhum. hospitais. Entendi. Então aquele equipamento, de repente, você consegue até fazer com que Aí, ele não Que né? É um condicionado, né? Exaustão, de gás é, Você é pode verdade. não impactar, às vezes, o hospital, você pode até colocar ele um pouco fora e tal, mas uhum. é vizinhança. Ah, é, é verdade. Aí você né? deixa os vizinhos doentes, então você <risos> fazendo uma relação assim bem direta. Entendi. Então, é, o professor desse curso é Danilo Fortuna e ele. Junto comigo a gente desenvolveu esse curso para poder atender esse nicho de mercado que é... Quantos um que mais tem surpreendido, assim, em termos de demanda. É assim, mesmo? Que legal. Esses hospitais. E é bom até, eu acho que, pra quem já trabalha, assim, no meio é, de construção a seco, né? Porque acústica, a gente trabalha com construção a seco, E eu seco, diria né? que os hospitais, há 90%, 95% dos pois que a gente A pessoa tem feito, pode aprender é a a e ser. até oferecer, né? Sim, com certeza. Ela com pode certeza. aprender e oferecer. Então, eu acho que isso é muito bom, assim, se você já tá no ramo, então, se você até quer entrar no ramo, é um, é um diferencial que vai ter, né? É, Como você está é, falando, é um negócio recente. Tudo a gente tem que estar tá se diferenciando, se destacando. Se você, se você faz o que todo mundo faz, então você vai ocupar os mesmos lugares que todo mundo ocupa. Então, de alguma forma, você tem que encontrar o nicho. E a gente fala muito de drywall, realmente. Sistema tá seco, de é, nos hospitais. Seco. E, inclusive, quebrando essa coisa de que tem receita de bolo, né, não Você bem sabe disso. É. Então, as pessoas acham que porque a parede tem lã, vai isolar. Vai ser uma parede isolante, <risos> então, por favor. É. Aprenda Gente, que lã. É precisam ter, eu peitei a Débora de... várias vezes. É, mas lã não é <risos> material isolante acústico. Por favor, vamos falar corretamente. Lã, tanto de vidro, quanto de rocha, quanto não de pedra, é um material absorvente acústico que dentro de uma parede é, de drywall melhora o isolamento do sistema em cerca de 5 decibels. Mas uhum. você pode ter excelentes paredes sem lã. Mas a lã é sempre recomendado Você dá um upgrade nos alunos tá. da parede Mas só a lã não isola Porque tem gente que acha que tem lã Então você bloqueou todos os sonhos da face <risos> da terra Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? <risos> então, se gostou do nosso vídeo? Gostou de saber que existe acústica pra hospital? para clínica? para consultório? Entendeu a importância? Se não entendeu, deixa a dúvida aqui para Débora Eu não tenho certeza se você vai responder não Mas eu passo para ela Não se preocupa uhum. O importante é você entender essa importância, né é, Débora? É, com certeza <risos> Então, pessoal Beijinhos, tchau, tchau pra vocês Débora, muito obrigada por Obrigado. vir Obrigada, eu que agradeço, <risos> foi um prazer Grande abraço, não se esqueçam da acústica Não se esqueçam da acústica, gente, tchau, tchau uhum.